Uh, tá aí fala filhado beleza cara hoje estou aqui para te falar sobre mentalidade o Mindset o famoso Mindset e a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar é como evitar isso como acabar com a procrastinação atirar tirar todas as energias as energias negativas da tua cabeça aqui ó primeiro ponto preguiça Preguiça a gente tem sempre quando Ah, senta no sofá, ah, vou ver uma série Tum, fica horas e horas e horas Chega do trabalho, pega e senta no sofá Vai ver uma novela Ou senão pega e nem vê o tempo passar E vai ficar vendo filme, vai ficar vendo filme E tipo, mata todo teu tempo Não tem produtividade nenhuma Fica procrastinando sempre no mesmo lugar Aqui só mexendo na rede social Ou se distraindo qualquer outra coisa superflua E isso aqui vai acabar te matando Porque Cada vez mais que tu tá fazendo isso, tu fica entrando sempre na roda da Corrida dos Ratos, Corrida dos Ratos. E fica o tempo todo nisso aí. Deixar para depois. Cara, isso aqui é um vilão bah, master. Tem que cuidar com ele. Deixar para depois. Nunca deixe para depois, cara. Nunca deixe para depois. Faça o que tu pode estar fazendo hoje para não ter que fazer amanhã. Faz as tarefas aí, mata tudo de uma vez só Todas as tarefas que tu te comprometeu a fazer no teu planner Espero que tu tenha adquirido o teu planner Vou deixar o link aqui embaixo E pra deixar pra depois Não deixa nada pra depois, cara Ah, uma Desistir Esse aqui é o pior vilão Se tu quer entrar no mercado digital Esse aqui é o que vai te impedir Esse aqui vai te falar ah, tu vai fracassar Tu não vai conseguir Tu não vai conseguir renda nenhuma Tu não vai conseguir vender nada e esse aqui é o pior vilão, então acaba com ele, com ele e com ele, para que, para ter mais foco, foco em o que, postagem, um, vídeo, tudo que tu tá fazendo, escrevendo e-mail, escrevendo teu e-book, fazendo esse vídeo, por exemplo, cara, eu morro de medo de gravar vídeo, por enquanto eu vou pegar, eu vou desenvolvendo, vou desenvolvendo na frente da câmera, porque eu não, não adquiri esse hábito, mas eu tô o que, melhor feito do que perfeito. Tô fazendo, tô indo para cima, tô acabando com isso aqui, ó. Deixar para depois, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Deixei muito tempo esse cara me dominar aqui, ó. Deixar para depois, porque esse aqui ele vai te impedir. Sempre ele vai te impedir. Esses três caras aqui. Melhor feito do que perfeito, cara. Tu tá fazendo ali um vídeo, tu tá fazendo e-book, tá? Ficou mais ou menos, ficou ruim. Ficou pela metade o conteúdo, tá, mas ao longo do tempo, ao longo prazo, tu vai melhorando, tu vai dando um up nele, né? Consistência. Cara, esse mercado aqui precisa disso aqui, ó. Esse é o primeiro. É o primordial. Tu tem foco. Melhor feito do que perfeito. Tudo que tu vai fazer. Agora, se tu tiver consistência em todas as tuas postagens, aí vai andar. Teu negócio vai lucrar. A longo prazo tu vai ver os resultados tu vai ver cada vez tu ficando mais notório tu vai crescendo cada vez mais meu instagram hoje tem 100 seguidores e cada dia cada dia eu posto cada, cada um post cada um post e tipo eu tô crescendo cara eu tô sentindo que eu tô crescendo cada vez mais seja artigos do blog que eu escrevo em vídeos agora que eu tô postando pra ti uh, e books uh, post do instagram e tudo que tu for fazer então, cara, esse mercado é sensacional e não é fácil. Tu tem que ter tudo isso aqui pra depois ter uma mentalidade foda, positiva e blindada pra tudo esses vilão aqui, ó.